E no Minecraft Irmandade, muitas pessoas têm suas habilidades. Um bom exemplo é a minha, de encantador. Graças a ela eu sou capaz de encantar o que eu quiser e todo mundo que quiser encantar tem que falar comigo. Já o meu amigo Tugin, ele é o dono do The End, da dimensão toda e tudo que tem nele. Como eu tô correndo perigo, eu pedi pra me mudar pro The End. Ele deixou numa boa e eu comecei um grande projeto. Primeiro, eu transformei todo o The End no Overworld e depois eu fiz uma vila. Mas, o que é uma vila sem villagers, né? Então hoje, eu decidi trazer o villager Kamojang, que tentou esconder de vocês por The cat Toda a vida, o villager secreto do The End Isso é só o começo do meu plano Agora se você quer saber como é esse villager e como eu fiz ele Se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom Eu vou revelar qual vai ser a próxima série Um grande segredo do canal Mas antes eu tenho que te falar uma coisa Atenção, atenção Você alguma vez quis falar comigo ou fazer amizades Que também curte Minecraft e toda a irmandade Eu tenho a solução Project Z Com Project Z você pode fazer vários amigos que gostam da mesma coisa que você E de forma muito fácil Ó, oh, Depois que você baixar o aplicativo Você vai oh, Começa tendo um amigo pânico. Eu, às vezes, eu vou tentar fazer mais alguns, né? Você tem três opções muito legais: mid por texto, voz e garrafa deriva. Eu gosto muito do garrafa deriva. Porque nele você simplesmente pode ou pegar uma garrafa ou você pode enviar outra. A garrafa funciona assim: você escreve uma mensagem e alguém aleatório vai receber. É muito doido. E aí você já começou a ter amigos, né? Mas além disso, do Project Z, para facilitar as coisas, tem vários eventos e milhares de coisas para você fazer e se divertir. Tem até como ver vídeo do pessoal. Agora, se você quer ser meu amigo. E de mais pessoas da Irmandade Basta você entrar no meu grupo, LGGJ E aqui que entra a coisa mais legal de todas O grupo LGGJ já tem mais de 30 mil pessoas E eu vou revelar um segredo incrível sobre a próxima série do canal E eu só vou deixar esse anúncio no meu grupo por 48 horas Então você tem que entrar assim que ver isso Pra não perder essa fofoca maneira, né? Além disso, você já pode falar comigo e com vários dos inscritos que curtem Irmandade no grupo, né? Ah, e é muito importante Quando você for criar sua conta no Project Z, não esquece Usa o meu código LAJ ele vai mostrar que você é uma pessoa muito pânico. Precisa de mais alguma coisa? Bom, Project Z, link na descrição. Mano do céu, eu vou mandar o um papo reto. Tá ficando muito doido a nossa vila aqui do The End. Isso que eu nem comecei a customizar ela. Eu ainda tenho que espalhar grama por toda a ilha do The End e depois começar a reformar as casas. Só que uma coisa que toda vila tem e esta que não tem é aldeão. Então tá na hora da gente resolver isso, né? Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô, eu tô bom. <risos> Se bem que se parar pra pensar, eu tô começando a postar os vídeos 5 e meia, né? Estou passando 5 e meia, é boa tarde, gente. Tudo bom? Ah, oh, dá licença. Eu, eu não sei, honestamente. Agora eu fiquei bem na dúvida. Aliás, olha que da hora esse sapo vermelho que o Tugin tem. Eu queria o nome dele, é pudim. <risos> E aí, e agora a ilha tem esses sapos gigantescos aqui, que eles são basicamente os caminhos. Então, ó oh, que legal. por sinal, eu preciso decorar um pouco mais o ambiente em volta da minha casa, né? Eu vou ver ainda como eu vou fazer isso ou quando. Ou será que eu faço hoje? Olha, tentar tem uma farm de lá aqui, ó, uma possibilidade boa aí, ó, dá para pensar. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer um jardim agora aqui. Mas antes da fazer o jardim, deixa eu dar uma para o Mequetref, né? Que é o meu gato, né? O gato mais lindo do universo. E aí, vem bom, mano? Bom, bom aí. Mano, o vai lançar uma membrana de fento para nós, vai? Ou não? E tá não. Ah, por sinal, como ontem eu fiquei reformando as, as, as vila lá do The End, eu fiquei com vários choker boxes do Tuguinho, tem que devolver depois. Mas sai de boa, porque o Tuguinho é truta. Aliás, só tem eu e o Amazinho online agora. Significa que já que o Amazinho é molhado, eu posso andar sem armadura. Vocês não têm ideia o quanto eu gosto de ficar sem armadura. Eu preciso tomar mais livre. Só que o problema é que, obviamente, eu corro muito mais riscos. Não é que a é De qualquer forma, como eu comentei, o meu plano de hoje é pegar basicamente um aldeão e levar até o portal do The End. O único problema é que o Waze tá a mais de 1.600 blocos para aquele lado. Eu vou ter que arrumar uma vila para lá. Ou levar um villager de cá para lá. Vocês vão entender o porquê. Eu tenho, eu tenho um villager especial. Só que assim, já que toda a vila aqui da Irmandade tá mudando, eu quero fazer minhas coisinhas também, né? eu não quero ficar muito para trás. Tanto que, no último episódio, eu fiz uns testes. Basicamente, eu, eu peguei esses cogumelos aqui, olha. Esses caldos de cogumelo. E eu coloquei eles perto da lava, para saber se pegava fogo. Porque para quem não tá ligado, bem ali, olha. É minha farm de ferro. E acima é minha farm e eu já tentei fazer essa mob, fa essa mob farm aí, ó, tem umas madeira em volta, mas pegou fogo por conta daquela lava ali. Aí eu testei com calda de cogumelo, não. Então eu acho que eu vou farmar mais árvores de cogumelo. Eu só preciso saber como é que consegue mais desse cogumelo. Ah, dropou. Mas daí eu, tô, eu tô ligado que eu tenho que colocar essa grama aqui, pegar esse cogumelo e colocar a farinha de osso né eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho um pouquinho. Vai ser útil já. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. É, funcionou. Eu preciso só dessa parte aqui, olha, mas como eu sou maneiro, eu vou pegar tudo. Por causa que eu aproveito de ter o um cogumelo vermelho em estoque para quando eu precisar. Mas agora é o seguinte, eu vou precisar formar bastante disso enquanto eu vou lá buscar um pouquinho de osso na farm do Apu, é porque para quem não tá ligado, eu e o Apu temos uma parceria. Basicamente, eu posso usar a farm dele à vontade, já que eu forneci mesa de encantamento e bigorna para ele. Tá bom, formou bastante. Agora a próxima parte é só colocar esses caule de cogumelo aqui em volta. Até porque desde que aconteceu esse, esse desastre aqui, né? Por se dizer, a minha farm desligada, tá ligado? Então, arrumar a nossa farm de ferro agora vai ser uma coisa bem boa para mim, porque além de eu querer vender ferro, o ferro é muito útil para mim. Já que com ele eu posso conseguir esmeraldas, e como eu quero ter uma vila no dente eu preciso de esmeraldas para trabalhar com os villagers. Eu até tenho um pouco. Eu tinha mais, né? Pegaram meus ferros. Eu vou ter que começar a cobrar para a galera pegar também, por sinal, que estão pegando bastante aqui. Mas tá bom, né? Olha, como vocês podem ver, naquela metade ali, olha, eu já espalhei caule de cogumelo. Ele não fica tão legal assim, mas quando eu tiver completo, vai ficar maneiro. O meu, a parte boa é, eu consegui subir essa parede até a parte que tem lava. Então, nos próximos dias, a gente vai saber se pega fogo ou não. E a partir daí, eu posso terminar a construção do cogumelo gigante. Aproveitando que eu tava já mexendo com construção, eu separei alguns bloquinhos básicos aqui, olha, a gente também começar uma outra construção. Eu queria fazer um lagozinho aqui, olha, para deixar uma árvore mais incrementada nessa área. Eu quero melhorar a rede de Caso eu quero fazer um lago aqui, assim, olha. Então, olha, vamos imaginar que tem um lago aqui. Olha, ó, esse aqui vai ser o lago bonitinho. Deixa eu botar uma luz provisória aqui, né? Aqui eu quero que meu lago venha dessa aí aqui. É só botar uma vinha aqui, esperar ela descer para o lado que eu quero aqui, ó. Como vocês podem ver, e ela vai desaguar aqui no lago. Tá, isso tá bem feio, né? Na real, tarde. Opa, Tuguinho, bom, Opa, bom O que, que você tá fazendo aqui, velho, fazendo um jardinzinho, cara. E você, qual é a boa? Ah, eu tô olhando a pista nova que fizeram aqui, velho Mudou muito, mano Que da hora, né, mano? É língua de sapo, homenageia seu sapo lá <risos> Ei, doido Foi só trazer esse sapo pra aqui que... Pera aí, será que meu sapo ainda tá ali? Tá, tá lá, Calma. acabei de ver, mano Tá, tá na moda tá sapo, lá. Zé Cara, não, que susto, cara, Tá fazendo coisa de abelha aí? Ah, não é coisa é. de abelha, abelha, abelha. É só porque eu acho bonitinho, tá ligado? Daí, como a gente ia pegou ah, abelha tá. outro dia pra fazer um soro, eu falei, mano, vou fazer uma decoração, tá ligado? Entendi. Então não vai ter abelha aqui, não, né? É, dá pra ter que tu acha? É, sei que sabe, mano. Vai dar um trampozinho em trazer pra cá, mas. Nada, é que... tá não, não, eu tenho toque suave. É só pegar uma, uma comércia com abelha dentro já. É que eu tenho medo de abelha, velho. Eita. É. Não, não, vou trazer então, pode ficar tranquilo. <risos> mano, o me ajudou. trouxe até umas batatas. Mas eu vou mandar o um papo que, na minha opinião, ficou até que bem legal aqui, ó. Não tá. Totalmente como eu gostaria, porque tem toda essa área que tem que arrumar ainda. Mas ó, já tem um jardinzinho normal uma cascatinha d'água que eu queria fazer. Tem uma árvore bonita. Fiz até uma área aqui para gente conversar com os amigos quando tiver conversar alguma coisa com bem aqui em conversa. Tá ligado? Mas eu também tenho que trazer a abelha depois, né? Mas para ser sincero, eu já tô começando a curtir aqui por causa que é o seguinte. É, muita coisa que eu peguei daqui é recurso difícil de conseguir. Então, conforme eu for tendo mais, eu vou expandindo. De qualquer forma, vamos partir para o nosso objetivo principal. Eu quero levar aldeões para o dende como eu falei. E não é um qualquer não, é um aldeão especial. Porém, antes eu vou ter que ir lá pro porta do Dende e ver se tem alguma vila próxima. Eu tenho dois aldeões embaixo de casa escondido, mas será que eu vou ter que levar eles ou vou atrás de outros? Essa que é a minha dúvida. Ó, logo aqui tem uma vila. Uh. Deixa eu ver se sobrou aldeão aqui. Boa tarde. Não, tem um gato. Ó, tem um ali. Boa tarde. E... É, só tem ele. Ó, levando em conta que só tem ele, mano. Eu, eu facilmente levaria ele, que eu tenho pra ele não ficar sozinho aqui, né? Mas o ideal seria ter dois, né? Vamos, vamos dar mais uma andada pra cá, uma voada, né? No caso. E o The End é logo nessa ilha aqui da Jungle. Ó, bem naquele pilar ali. Pronto. Estou aqui no portal do The End, e com ele aqui na minha frente, eu tô analisando várias coisas. Principalmente como a distância dele até a nossa casa. Realmente, trazer Aquele villager lá vai ser uma boa, só que uma melhor ainda ia assim, ser eu arrumar isso daqui onde eu tô, por causa que o túnel do dente que a gente tem, tem que passar um mó caminhão até chegar aqui. Então seria mais fácil fazer um buraco aqui logo, né? Um buraco assim ó. 4. E ó, eu vi aqui, o buraco é exatamente aqui, ó, onde eu tô limpando essa área. Significa que, como a gente vai chegar pela praia, que é o caminho mais fácil, eu vou ter que descer um pouquinho essa rua aqui, assim, olha. Porque se ela ficar na altura da água, daí eu não vou ter que fazer o barco dos villagers subir nunca. Isso tem que descer mais um ainda, meu Deus do céu. Eu tive que descer mais ou menos uns 5 blocos de altura, olha só. Ó, ah, mas deu certo no final. A gente vai trazer, então, os nossos aldeões aqui por fora pelo lago. Eles vão entrar bem aqui. Deixa eu até fazer um indicativo para mim mesmo, né, pra eu achar depois. Aí ó, quebra aqui, quebra aqui. A água já vai trazer até aqui de boaça, né? A gente vai arrastar o nosso barco de aldeão. Deixa eu botar uma chita essa aqui, né? A gente vai descer até a altura do portal. É, Eu acho que essa primeira parte do plano vai ser tech de boas. Acho que a parte mais difícil é trazer os aldeões para cá. E a fazer tudo foi bem rápido, né? Aliás, todo dia o editor tá botando algum algum emoji de membro aqui na tela para quem é membro poder mandar e mostrar que tá assistindo os vídeos completos, né? Então o emoji do dia é esse aqui, ó. Tá, agora que o nosso objetivo é só voltar para casa e começar a trazer villager, a forma mais fácil é literalmente essa. A gente literalmente vindo aqui para o The End, na vila, que por sinal não terminei de arrumar lá 100% ainda e voltando para casa. Assim, na real Eu tava pensando no seguinte, mano nossa, ficou legal, né? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, ó. Porque a gente olha para esse lado, tem tá bonito. Mas olha, parece que tá, tá uma traia. Eu, eu vou reformar aqui tudo, quer saber? Eu tô, eu tô bem animado com isso. Mas então, aqui embaixo da nossa base, para quem não tá ligado aqui nas informações maneiras, a gente tem dois villagers. Literalmente dois: um da savana e um normal. Era assim antes já? Bom, tanto faz. O importante é: eu quero levar eles dois. Por quê? Porque eles dois são os villagers que eu já tenho, né? Então eu quero que eles sejam os fundadores da Vila do Dente. Eu quero fazer um palácio para eles, um local especial, que eles fiquem tranquilos e não tenham nem que trabalhar na vida deles. Esse é o meu objetivo. Eu gostei disso. ele vou fazer o Palácio do Dede para eles depois. Então, eu, na real, vou precisar muito que vocês comentem nome para eles. né Comentem nomes, pelo amor de Deus. Comentem nomes e nomes bons, por favor. Bom, de qualquer forma, eu tenho que levar um de cada vez para lá. Amigão, você quer ser o primeiro? Quem for para lá primeiro vai ganhar, vai ganhar o prêmio. O prêmio é uma viagem só de ida para outra dimensão, tá? Gente, alguém tem que ir? Galera? Alguém tem que ir? que você quer se voluntariar? Tá bom, tá bom, já que você insiste. Pode ir. Ah, sério, qual é sério, cola aí. Ah. Boa! Primeiro foi. Deixa eu tampar aqui agora, né? Vou botar uma tochinha ali pra não lancer E vamos! E dá para passar por aqui? Tá ruim, não, ruim não, não, não, não, não. Uh, tá bom. Então a nossa missão de levar villagers pro Dendee é apenas o começo. Vamos levar os dois villagers. Eu quero que vocês comentem um nome, é, um nome de menina e um nome de menino, só que bem versão de para pra um deles ser a mãe, o outro ser o pai. E daí a gente vai fazer o primeiro villager que vai ser o príncipe do Dendee ou oh, a princesa. Tanto faz pra mim, tô nem vendo. Eu só quero que tenha muita pessoa feliz lá morando e fazer o local mais da hora de todos para todo mundo. Eita, E Sem é fadiga, né? Sem é fadiga. Ó, oh, tá de noite, mas não tem problema. Eu e o Villager Pânico aqui estamos chegando. Olha só a pilastra de terra ali, ó. E com isso significa que a gente está pertinho de chegar no The Indy. Eu tenho um zumbi ali para ajudar na, na correria. Tem duas pessoas lá. Ainda. Será que alguém dorme? Alguém dorme aí na humilda? <risos> opa, opa, eu tô ouvindo. Saia boa. tudo certo, tudo certo. Não, lado errado, boa, boa, boa, bora. A parte boa é que, se tudo der certo, essa vai ser a única vez na vida que a gente vai ter que passar esse apuro de, de levar um villager mais de 1600 blocos para outro canto, né? A parte boa que também tudo é lago aqui, né? Tudo é mar, então fica mais fácil, né? Enfim, e não leva dano, não leva dano, não leva dano, não leva dano, não. Não leva dano? boa, tá Teórico agora, eu ia pegar este villager aqui e já levar ele lá pro The End, mas morro a ler, né? então vamos, vamos nós mesmos só pro The e vamos buscar outro, até porque quando eu trouxer o villager vai ser mó trampiqueira pra ser, fazer ele vir pra cá né? então é, vamos, vamos do jeito mais fácil não é o oh, depois eu queria levar o Meketraff pro The End depois também, eu tenho que fazer uma base secreta segura lá pra ele porque em algum momento vai ter o dia do Spurgo, e no dia do Spurgo se ele estiver no Dend, ele não vai estar tá correndo perigo, então pra mim vai ser muito bom, eu acho né? mano, já falei que eu gostei daqui <risos> ficou da hora, né? mas se bem que eu tô, tô metido um mal palhaço, falando isso aí toda hora. Enfim, barquinho, villagers, villagers, villagers. Alô? Boa tarde, prontinho. O villager tá pra cá. Agora eu só consegui atrair ele pra cá. Tá mais perto do que isso não dá. É só contigo agora, villager. Aí depois que ele decidir vir pra cá, a gente faz aquela mega viagem. Ó, o mapa é esse daqui. Olha onde está na minha cabeça é onde eu tô A gente vai ter que subir tudo, subir mais toda essa área para depois finalmente chegar aqui, que é onde está os aldeões. Olha só, foi boa. Acabei de mostrar o mapa aí pra, pra vocês. Quando eu terminei de mostrar, rolou isso que ótimo, né? Bom, agora vocês já sabem né? A gente só vai nadar 1.600 blocos. Coisa, coisa boba, sabe? Quase nada. Mano, eu sei que assim, o caminho é o mesmo e é toda água com barco, mas eu sinto que foi mais rápido dessa vez, sei lá. É meio loucura eu achar que eu tô mais rápido no barco, né? De qualquer forma, agora é só a gente ir lá e fazer a barauá e alegria. Mais ou menos assim, ó. A Para Peraí, aqui na cabeça do outro villager, né? É, caiu. nem no meio também. Tá, eu preciso tampar essas lavas aqui. Eu tenho blocos aqui. Ah, tem um bloquinho de cogumelo, né? Por que não? Assim, ó. pronto. Agora aqui é um local seguro. Peraí, mas o Dende não é um local seguro. Não, não, calma aí, o Dende é cheio de lava. Pera aí. ó, se eu vim parar nesse bloco, a área do Dende, teoricamente, é esta daqui. E como aqui tem um baú, então aqui já acho que já é considerada área segura. Eu vou colocar o meu passaporte, já vou deixar tudo aberto aqui, então. Eu vou fazer assim, olha. Pronto, dá pra tirar esses daqui que não vai ter utilidade. Eu abro a porta e agora os village vão poder vir pra cá em segurança. É, tá, tá, tá. Vai dar certo, vai dar certo. Ah, <risos> eu tava procurando a moto tempão a minha shuker box, até voltei pra casa, sendo que ela tava aqui no chão. <risos> Muito bom. Aí, galera, <risos> cola aí é no Dende. De Ó, esse aqui já tá indo. Tá, um foi. Porta você cola aí? Vai falar? Não! Calma aí, calma aí. Ô, ô, Senhor, boa tarde, boa tarde. Não. Aí, boa, boa, cola aí de novo. Boa, foi. Pega o passaporte, coloca aqui. Não, não, não. Por favor, não vai para lava nenhum dos dois. Gente, volta. Tá. Primeiro villager já pegou fogo, mas tá tudo bem. Tá, o primeiro villager passou. Galera, facilita aí, galera. Mano, achei que ele ia morrer. Fiquei em choque aquela hora. Você fica aí. Agora falta esse. Tem mais bloco cogumelo que precisar? Tem. Sobe lá, sobe lá. Agora pega aqui meu passaporte para trocar de volta, né? Trancou boa? Ó, o outro tá na vila já, agora falta tu. Mano, se tudo der certo, só falta o um mínimo passo pro nosso grande plano funcionar. Eu tô achando que aquele vilareiro ali, ó, ele, ele ele não ele não achou que ele devia vir pra vila, tá ligado? Deixa eu ver se coloca uma cama atrás ele. Ó, oh, vocês viram isso? Ele deu um brilhinho. Alguma coisa traiu ele. O que eu não sei. Eu sei que eu vou ter que pegar esse, esses trigos aqui para fazer pães. Porque a minha ideia é fazer o primeiro villager do Dende. Para fazer esse villager oculto do Dende, que é um villager de verdade do Dende, vai dar de pão. Tem uma bancada de trabalho aqui. Bom, por enquanto eu vou ter que fazer uma reforma aqui nessa árvore. Aí depois só alguma coitada. Pronto só esperar esse villager que está para cá, ele ir para alguma cama lá e o outro também. Acho que ele pegou, pegou esse bagulho que de como trabalha, né? De colocar mais para cá, então, para ele vir para cá e o outro. Cadê? Ali, ó, qual aí, cola aí, galera? Qual aí? Também tive que tampar o dende, é temporariamente, né? Tá, ó. esse villager já tá perto de uma cama, de um baú e já tem uma profissão para ele ficar por aqui. Agora só falta aquele, porque não tem nada que vai dar profissão para ele. Eu vou ter que esperar livre e espontânea vontade dele vir para cá. Bom, gente, coloquei a bancada de trabalho para o villager, coloquei para outro e coloquei camas aqui nessa casa. Você tem que tomar muito cuidado, porque se eu clicar duas vezes nessa cama, explode tudo. Bom, mas a parte do plano 2 agora, ó. É dropar pães aqui para ambos os villagers e eles vão ser os fundadores do dente Você faz troca para cá, cadê você? Você também faz trocas. Agora eu só preciso que esses dois villagers tenham um filhinho e a gente vai ter o villager raro. Eu tô muito animado para isso. E quem quer ver mais projetos como esse, que projetos saras, que normalmente vocês nunca veem no YouTube, deixe um gostei e se inscreva no canal. Eu quero fazer muita coisa maneira aqui no dente Agora, villagers, fazendo um favor. Galera, galera, aqui, ó. Ah! Tem que esperar ficar de noite mesmo. Ah, ah não, não, coração aqui. Fazendo coração aqui. Oh, oh! Meteu um villager raro. Meteu o errado. Meteu um errado, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por e tá aqui o príncipe do The End, o villager raro. O primeiro, o primeiro villager do The End. Mano, eu já vou atrás de uma name tag pra renomar ele, nem que seja com A, só pra ele saber quem é ele. Mas o começo do nosso grande plano da Vila do está concluído. Então apreciem o villager do The End. e não esqueça de comentar nomes pra ele ou pra ela, tá bom? Enfim, agora a gente só tá começando esse grande projeto.